Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Gazel e eu estou aqui hoje com uma missão muito especial. Bater um papo com vocês sobre realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada. E mais alguns termos desses termos que caem todos os dias de paraquedas no nosso colo, nesse mundo cada vez mais caótico e mais maluco. Mas eu tô com essa missão aqui de clarificar um pouco, clarear as coisas para vocês. Eu tenho certeza de que você vai ficar muito mais por dentro e muito mais tranquilo, compreendendo tudo que há por trás desses termos aí. O que é que, mais importante do que é isso? O que, é que esses termos vão trazer de impacto? O que, é que a realidade virtual e a realidade aumentada vão trazer de impacto na sua vida, na nossa vida? Primeiramente vamos falar da realidade virtual. A realidade virtual você simplesmente virtualiza o mundo ao seu redor, tá? Você passa, você para de enxergar a realidade que você enxerga com a sua retina e passa a visualizar através de displays chamados HMDs, Head Mounted Displays. A tradução ficaria meio estranha, né? Displays assentados sobre a cabeça. Então a gente chama de quê? Óculos, mais fácil. Então óculos de realidade virtual, que você coloca e passa a enxergar uma nova realidade. Esses óculos, eles têm um giroscópio, esse mesmo giroscópio que a gente tem dentro dos nossos smartphones. E é esse giroscópio que estão dentro desses óculos, que permitem que as pessoas possam girar a cabeça livremente e enxergar o ambiente virtualizado, seja ele um game 3D, um ambiente de trabalho tridimensional ou uma foto esfera, uma vídeo esfera captada com, vídeos, é, com foto, fotos e câmeras 360. Já a realidade aumentada, já a história é um pouco diferente. Na verdade, é bastante diferente. Na realidade aumentada, o próprio nome diz. Você continua, quando você coloca óculos de realidade aumentada, você continua enxergando todo mundo ao seu redor. Só que através das... De, de um display especialmente feito para isso, existem várias tecnologias. A mais comum seria a projeção de um pequeno microprojetor que ele projeta as imagens em uma, uma, uma tela reflexiva perto dos seus olhos. Isso significa que se você estivesse agora com óculos de realidade aumentada, você poderia olhar, por exemplo, para o tapete da sua sala e pedir para projetar, por exemplo, um holograma, um pseudo holograma, o que a gente chama. Ou seja, a realidade aumentada é quando a gente projeta elementos digitais entre a nossa rede e o que a gente enxerga o mundo real é bastante simples na verdade é o surgimento de novos elementos virtualizados né dentro do nosso próprio mundo mesmo. A gente não virtualiza o mundo, a gente apenas insere alguns elementos dentro dessa realidade, por isso que a gente chama de realidade aumentada. A gente costuma chamar de realidade mista, a união de vários inputs como a realidade virtual, a realidade aumentada, é, luvas ou dispositivos de feedback háptico, que são aqueles feedbacks que não são nem auditivos e nem visuais, mas mais físicos, né? como uma vibração. Você tem é, outras tecnologias que convergem também para essa realidade, como a computação cognitiva, o usado de máquina. Na verdade, a realidade mista depende de todas essas tecnologias estarem conversando entre si, ou seja, o céu é o limite, mas comece a pensar nisso, por exemplo, designers gráficos, olha a profissão de designer gráfico, como é que vai expandir, as pessoas que trabalham com roteiro, as pessoas que trabalham com multimídia, as pessoas que trabalham com educação, as pessoas que trabalham com retail, que são vendas, imagina no universo das vendas e do marketing, o pessoal da publicidade vai renascer a publicidade, né? e na verdade as possibilidades que a gente tem hoje com a realidade aumentada e a realidade virtual são, como vocês podem ver, praticamente infinitas. Olá pessoal, meu nome é Sofia Fada e eu sou fundadora da Criativar. Como o Gazel falou, a tecnologia está mudando tudo no mundo. As cidades, as indústrias, o comércio, a relação entre as pessoas. Com a educação não é diferente, né? Enquanto os alunos encontram conteúdo em todas as plataformas, os professores transformam em mediadores. Mas como lidar com essa geração ultraconectada? Como usar essa tecnologia para o bem? A gente tem muitas ferramentas à nossa disposição e uma delas é a realidade aumentada. Como que a gente usa a realidade aumentada? Tem diversas possibilidades, a gente pega um livro e de repente a gente expande o conhecimento dele, um livro ali sobre árvores, sobre o cerrado. A criança tem a possibilidade de ver as árvores em 3D, de ver os frutos, de visualizar... Outras possibilidades ali dentro, cards temáticos sobre o dia do índio, que ele pode interagir com o apresentador, responder a quiz. Isso acaba transformando o ensino, porque o ensino deixa de ser uma coisa chata, algo boring, né? e se transforma numa coisa divertida, porque o aluno está ali com a tecnologia, ele está se envolvendo naquele assunto, não é uma coisa chata, ele está aprendendo uma coisa que faz parte da realidade dele, que está no cotidiano dele. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre realidade virtual, realidade aumentada e todas essas outras tecnologias que muito em breve vão fazer parte da sua vida. E se você tem interesse em já começar a pensar como isso vai se encaixar na sua vida, como que você dá os primeiros passos, acesse o link que está aqui agora no seu vídeo, que você vai ter maiores informações e poderá, inclusive, fazer contato comigo diretamente se tiver algum tipo de dúvida, Estarei à sua disposição.